Realmente é uma conquista, né? é algo que, que dá muito orgulho para nós, poder ter essa satisfação do cliente. É onde a gente vê que acabou atendendo todas as necessidades que o laboratório necessita. não é simplesmente fazer a venda de imóveis, você cativa o cliente, envolve ele, faz com que ele é, explique o seu dia a dia, mostre os seus relatos, por isso que é feito todo um acompanhamento, visita seu laboratório onde a pessoa já tem o fluxo dela, vê a real necessidade, o que, que ele precisa. Eu estou muito satisfeita com a realização desse projeto, com a Work. Um fator muito importante é que não são simples móveis. A MobiWork ela conseguiu captar o conceito né, que eu tinha, conseguiram entender o que eu precisava para o meu laboratório. O maior diferencial que eu vi na Work na realização desse projeto dos móveis foi no suporte, no carinho que eles têm, em acompanhar o projeto do início ao fim. Todo início do projeto, ele foi muito bem estruturado, muito bem acompanhado por um designer, que ele vai captando muito as nossas ideias. O acompanhamento deles durante a montagem dos móveis, a finalização dos móveis, eles têm ali o cuidado de checar tudo, se está tudo perfeito, se está tudo muito bem alinhado. Então, isso para mim fez toda a diferença. Essa confiabilidade que a gente procura passar para os clientes, não só com relação já aos, aos quase 30 anos aí que a gente tem de mercado com os produtos de prótese, também agora na linha de imóveis. Então, é o que eu sempre costumo dizer, a Talmax tem uma alma protética. Por quê? Porque os, o fundador da Talmax, o Sr. Sebastian, ele, ele era um protético de bancada, trabalhou anos e anos e anos com a profissão e hoje somos aí uma somos um grupo familiar. Né, onde eu, meus irmãos e meu pai coordenamos a Talmax. Então isso daí é o que acaba tendo essa essência de você saber o que, que o protético precisa. Pelo simples fato de que eu nasci dentro de um laboratório. Então, tendo essa experiência, tendo essa vivência, é, você consegue chegar na, no verdadeiro objetivo que você tem na hora de produzir imóveis, que é a satisfação total do seu cliente.